Já constrói steel frame? Tem muito, muito tempo, né? E além de construir, já vi você tem muitas e muitas outras. E eu tenho que te falar uma coisa: eu vou te falar agora qual é a pior maneira de começar a construir um steel frame pra você não cometer o erro que eu já cometi e que já vi diversas outras pessoas cometendo. Então, vem comigo. Eu sou a Helena, você também, como dama do dia. Estou nesse mercado já há 13 anos. Tô com minha família que constrói há 30 anos construção a seco. Você tem noção do que é isso? 30 anos. E vou falar sobre os erros que eu já cometi, que eles já cometeram e que eu já vi até outras empresas. E outras pessoas cometendo Então vem comigo para você não cometer esse erro também E não papar a mosca Primeiro, já bota aquele joinha no vídeo Segundo, se você não tá inscrito, se inscreve agora Pô, sério, só dou dica de ouro aqui Cara, Steel Frame é uma obra industrializada Obras industrializadas precisam Elas precisam ser organizadas Quando eu digo organizada, né? Tem aquele povo que fala aquele jargão Planejamento é tudo, cara, mas o que é planejamento? Você sabe o que é planejamento? Nem todo mundo sabe o que é planejamento, o que, é que compõe o planejamento, o que é que precisa ou não precisa ter no planejamento. Quais as etapas do planejamento? Então eu falo de organização, vamos fazer um negócio organizado. Você sabe que é organizado, né? Lógico que existe organizado pra um e organizado pra outro. Existem níveis de organização. Mas existem algumas organizações básicas e é o que eu vou te explicar aqui agora. Obra de chofre frame tem que ser organizada. O que que acontece? Obra de chofre frame pra ela ser eficiente, pra ela ser barata, pra ela valer a pena, ela precisa ser rápida. Velocidade é tudo no nosso sistema. A obra de steel que não é rápida perdeu o sentido. Era melhor ter feito de concreto, venaria, não faz sentido. E o que que acontece? O tempo todo você tem que pensar maneiras de se construir mais rápido. E a organização traz isso, em que sentido? Cara, antes da obra começar, Monte uma lista de todos os materiais que você vai precisar, monte quais etapas vão ser construídas, tipo, é, é um trabalho burro mesmo, é bobo, porque às vezes o burro pra você, às vezes não é burro pro outro, então fala assim, ó, vamos separar a equipe, equipe, vamos primeiro montar os painéis do térreo para depois montar os painéis do térreo pronto escreva isso. Depois a gente monta o sistema de piso para depois botar o sistema de piso em pé. Depois a gente monta o segundo pavimento para depois botar o segundo pavimento em pé. E por que, que eu tô falando isso de você escrever e organizar a sua obra dessa maneira? Em sentido de recebimento de material, de distribuição no canteiro de obra e de armazenamento dele propriamente dito. Cara, eu já vi muitas pessoas receberem materiais de steel frame na obra sem montando no telhado. O que que eu vou fazer com aquele telhado montado depois? Você não tem nem a parede. Então não tem sentido. Você tem que conseguir pensar e né? eu brinco que é um jogo mental, né? Antes da obra existir, você tem que conseguir construir ela na sua cabeça e aquelas etapas de você botar no papel e passar isso para sua equipe. Também não adianta você botar no papel e largar o papel de lado. sem passar isso pra equipe, a equipe de produção, a equipe que vai estar tá lá montando efetivamente a obra. Então, o que, que eu te dou a dica? Pensa, cara... Mais etapas, vamos começar pela fundação, beleza, o que, que eu preciso para a fundação? Depois, vamos subir as paredes, o que, que eu preciso para as paredes? Depois, piso, depois parede, e aí vai crescendo até chegar no telhado. Mas organize essa obra, recebimento de material... Pré-montagem da estrutura, verticalização, fechamento, acabamento, tudo isso seguindo essa sequência lógica. Esse é o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo. Às vezes elas comprando placa cimentícia não tem nem o aço, não tem nem os perfis. Cara, eu vi isso outro dia, quando eu tava dando uma imersão de steel frame, o cara, ah, mas eu comprei as placas cementícias, eu falei, o perfil? Ah, não, ainda não comprei não. Falei, então quer dizer que você comprou três caminhões de placa cimentícia e você não tem um perfil de aço na sobra? Como é que você prende a placa? Ele é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. E é aí que você perde dinheiro. Cara, você perde espaço na obra. Tem obra que o canteiro de obra é assim, ó, pequenininho. Tu quase empilha um em cima do outro pra caber todo mundo lá dentro. Organização no Steel Frame é tudo. E só obra de Steel Frame. Só vai ser boa, só vai ser eficiente. Você só vai se tornar um expert propriamente do Steel Frame quando você começar a organizar. Organizar sua equipe, organizar o recebimento do material, organizar as etapas construtivas. E anotar, e colar assim na parede pra todo mundo ver. Então, pega essa dica, não cometa esse erro de começar a Sobra de maneira desorganizada. Busque construir ela na sua cabeça, etapa por etapa e registre isso. Então, pega essa dica pra você não cometer o mesmo, porque eu já fiz isso, já vi meus pais fazendo isso, já vi diversos alunos fazendo isso, já vi várias pessoas fazendo isso. Agora, se você gostou dessa dica, se você ficou mais curioso ainda, o que, que eu vou pedir pra você? É aqui nos comentários do vídeo. Tem um link que você vai pro meu WhatsApp, o WhatsApp da Dama. Lá no WhatsApp da Dama eu dou diversas dicas além dessa de como é que você constrói de maneira eficiente e consegue lucrar muito mais com a sua obra com o seu negócio ou com o seu projeto. Até na hora de projetar isso serve, hein, gente? Porque tem gente que sai projetando os negócios esquece dos outros depois tem que voltar Fica indo, indo, indo, indo e indo, indo vindo no projeto. Mas lá no WhatsApp eu dou várias outras dicas além dessa. São dicas exclusivas até que eu dou pra galera que tá lá comigo. Como é que você vai fazer? Você clica no link, você me manda um oi, salva meu número. Salvar meu número é muito importante. Salve meu número, porque você só recebe minhas mensagens se você tiver meu número salvo, tá? Salva meu número e fala, ó, oh, Helena, tá salvo, tá tudo certo. Que aí você, toda semana, semanalmente, você recebe uma notícia nova, diferente. Então olha só, fica ligado, continua me acompanhando. Se você não tá inscrito, se inscreve pra tocar aquele sininho e você vê todos os vídeos aqui da Dama do Gesso. Tchau, beijo!